Se você está buscando inspirações de penteados que sejam fáceis, mas que ao mesmo tempo sejam diferentes para dar aquela mudada no visual, esse vídeo é para você. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas. E no vídeo de hoje, como vocês já leram no título, eu vou compartilhar com vocês 4 inspirações de penteados. Que são diferentes, pelo menos eu considero diferentes, porque eu não vejo tanta gente usando. Mas que são fáceis o suficiente pra que você do outro lado consiga reproduzir também, tá? Eu devo confessar pra vocês que eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo. Então se eu conseguir, você também consegue. Acredite. E sem mais delongas, bora pro tutorial. Para esse primeiro penteado, eu vou começar o meu cabelo com esse palitinho de churrasco. Mas você pode utilizar qualquer outro acessório aí que você tenha. E eu divido meu cabelo ao meio, só uns três dedinhos. E depois divido a lateral toda. Vamos fazer uma espécie de retângulo na frente, tá? Eu usei essa xuxa aqui só para não voltar... A misturar o cabelo novamente. Diz tudo torto porque eu não tenho coordenação motor. Eu sei que vocês conseguem fazer melhor do que isso. Eu vou utilizar essa gelatina da Soul Power, a Curly Gelatine, e a minha escovinha pra dar um acabamento. Mas você pode usar qualquer produto que você goste. Então, eu passo um pouquinho da gelatina e venho com a escovinha só pra dar uma abaixadinha no volume. Eu pego essa mecha e passo por trás da minha orelha, tá deixando bem rente a ao couro cabeludo e prendo com grampos, eu utilizei dois grampos para deixar bem seguro, depois é só jogar o cabelo por cima e tá pronto. Do outro lado faremos a mesma coisa. Se você souber, cabe também fazer um baby hair aí, como eu sou incompetente nesse aspecto, eu fiquei devendo para vocês. Então gente, do outro lado eu fiz a mesma coisa, Terminou, joga o cabelo por cima e tá pronto. Esse é o nosso primeiro penteado. Para o segundo penteado, vamos aproveitar essa partição que a gente já fez. Só que eu vou fazer um quadradinho apenas, desse retângulo todo. E vou fazer uma trança, uma trança normal, gente. Uma trança mais folgadinha para não ficar muito fina. Aí vou fazendo a trança. Depois eu vou passar ela como se fosse uma tiara pelo resto do cabelo. E mais uma vez vou prender atrás da minha orelha, tá? Depois é só ajeitar o cabelo e tá tudo certo. Do outro lado a mesma coisa. Separo um quadradinho, faço a trança. E passo como se fosse uma tiara pelo cabelo Depois é só ajeitar o black E tá pronto o nosso segundo penteado o nosso terceiro penteado eu vou novamente usar meu palitinho de churrasco e vou fazer uma divisão, só que dessa vez mais fininha, só que também toda a frente. Adivido meu cabelo. E eu prendi atrás só para não se misturar o cabelo. Usei um pouquinho da minha gelatina. E vou fazendo um torcidinho em toda, todo esse cabelo que eu separei. Torcidinho é muito simples, gente, você vai pegando e enrolando, não sei como é que eu explico isso, mas eu acho que só na imagem vocês conseguem compreender como é. Então quando eu termino de fazer o torcidinho na frente toda, prendo novamente com o grampo atrás da orelha e é só soltar o cabelo. Esse torcidinho fica como se fosse uma tiara e fica muito fofo e tá pronto o nosso terceiro penteado. Para o nosso quarto e último penteado, vamos aproveitar o penteado anterior e vamos apenas fazer um puff atrás. Eu tô fazendo o puff atualmente utilizando esse elástico. Eu dou só uma volta e pronto, mas você pode utilizar um cadarço um tecido que você utilize para fazer Afro puff. Aí depois que eu passo a xuxinha é só ajeitar para dar volume e tá pronto o nosso quarto penteado. Agora clica no gostei e deixa aqui nos comentários qual foi o penteado que você mais gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.